A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso condenou uma empresa de crédito pessoal ao pagamento de indenização de 10 mil reais a uma de suas ex-empregadas por cobrança excessiva de metas. Na ação, a trabalhadora afirmou que era torturada psicologicamente para conseguir alcançar resultados. A empresa chegou a se defender da prática, alegando que oferecia um ambiente de trabalho saudável. Contudo, as provas apresentadas indicaram abusos, assédio e violação da dignidade humana. O voto do relator do processo, desembargador Edson Bueno, foi acompanhado por unanimidade. Quem ainda não fez inscrição para a Corrida do Trabalho em Sinop tem mais uma oportunidade para participar da prova de rua. Foi aberto o último lote de vagas para a competição esta semana, a Corrida no Norte do Estado irá ocorrer no dia 12 de outubro e tem por objetivo estimular a prática de esportes e divulgar a mensagem de alerta contra a exploração do trabalho infantil. Para mais detalhes e inscrições, acesse o site corridadotrabalho.com.br. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso encerrou a segunda semana nacional de execução de 2018 com um total de 12,6 milhões arrecadados entre acordos e leilões. O resultado alcançado coloca o TRT de Mato Grosso em segundo lugar entre os tribunais de pequeno porte do país. Durante o evento, ocorrido entre os dias 17 e 21 de setembro, foram realizadas 600 audiências em todo o estado, com 135 conciliações. Os valores arrecadados são para pagamento de dívidas de trabalhadores.